cara eu, eu fiquei assustado com o que eu vi ontem mandaram uma, uma vinheta de um cara falando aí na internet ele tá vendendo um curso por dois mil reais para poder falar para você eu vou te ensinar como que você usa o proteção de preço eu tenho um vídeo de graça ensinando como que usa o proteção de preço cai duro ontem Como vocês sabem, nós temos aqui muitos cartões de crédito que podem nos ajudar no acúmulo de pontos e milhas. Tá? E, logicamente, se eu quiser falar para vocês que qualquer cartão de crédito te dá milhas, eu não estaria mentindo. Né? Mas também, se eu falar para vocês que qualquer cartão de crédito dá milhas, é, às vezes aquela pessoa sente-se acomodado de querer ficar com aquele cartão que é ruim ou que não conseguiu por algum motivo. E aí, não, não tenta buscar, galgar pelaquele aquele que é melhor, né? Então, o que, que eu oriento vocês? É, qualquer cartão de crédito, realmente, ele te dá milhas. Como, Leandro? O do Inter não dá milhas. Prestem bem atenção no que eu estou falando para vocês. Prestem bem atenção. Qualquer cartão de crédito, qualquer, qualquer... Se eu estou falando qualquer, eu estou generalizando todos. Qualquer cartão de crédito te dá milhas. Esse te dá milhas do Inter. Esse do Next também te dá milhas. Esse da Petrobras também te dá milhas. Esse do Magazine Luiza também te dá milhas. Ou seja, esse cartão também te dá milhas. Cartão de débito, né? Então, é o seguinte, qualquer cartão de crédito te dá milhas. Qualquer cartão de crédito, tá certo? Qualquer cartão de crédito dá milhas. Ah, outra coisa, pessoal. Já que eu tô falando de milhas, tá tendo uma promoção pela America Airlines. Prestem atenção. Foque em mim. Câmera 2, cartão. Atenção, pessoal. America Airlines. Quem tem milhas da AA Airlines. Pelo aplicativo da American Airlines, first Class primeira classe tá First Class primeira classe quem quiser viajar de first Class pela primeira vez na vida agora para semana que vem agora em janeiro semana que vem segunda terça quarta first Class 30 mil milhas pela primeira vez eu nunca vi isso também acontecer é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma companhia aérea liberar acesso de first Class 30 mil milhas. De São Paulo para Los Angeles, tá? São Paulo, Los Angeles, 30 mil milhas, first class, pelo aplicativo da American Airlines, tá certo? Maravilha? Show de bola? Toque, toque, toque, toque? Pois é. Então, assim, qualquer cartão de crédito dá milhas, né? Realmente é verdade. Se você ouvir alguém falar, qualquer cartão, é verdade, não é mentira, tá? No entanto qualquer cartão te dá milhas ou te dá cashback ou te dá pontos porque é verdade também que é, qualquer cartão de crédito dá cashback né basta você usar o AMI basta você usar o Melius para comprar nesses shoppings que você tem cashback ou usar o site do Banco Inter o shopping para quem não é cliente que também ganha cashback né é, então só para você saber e qualquer cartão de crédito dá milhas, dá pontos, dá cashback, mas, mas é, aquele peso que você teria de ganhar milhas e com maior fervor na hora das suas compras, dependendo do cartão, você não terá aquele peso maior. É, eu quero deixar claro para vocês o seguinte, vai acontecer muito esse ano é, as pessoas quererem ensinar vocês através de cursos comprados. E falar justamente isso que eu estou falando aqui de graça. O mesmo tempo que você vai gastar de assistir a live de graça, é o mesmo tempo que você vai ter que assistir para comprar o curso. E aí você vai ouvir gente falar assim, eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês do que, que acontece. Tá? Eu tenho esse cartão, esse cartão aqui me dá passagem aérea grátis, esse cartão aqui me dá pontos grátis, esse cartão me dá cashback, esse cartão aqui me dá milhas, esse cartão aqui me dá passagem aérea, esse cartão aqui me dá transfer urbano e chip de viagem grátis. Então você vai ouvir muito isso acontecer. Prestem bem atenção para vocês não entrar na cilada, porque o que acontece? Quando a pessoa tem um, tem um cartão bom, igual tem o Dux, tem o a Eterno, tem o American Express, e ele vem falar para vocês que esses cartões que eu acabei de mostrar dá para você benefícios? Que realmente dá? Você, Eu quero que você seja sincero comigo. Eu tenho Dux. Eu tenho tudo azul Infinity. Eu tenho TPC americano. Você acha, seja sincero comigo, você acha que eu vou usar cartão de débito? para ganhar milhas. Você acha que eu vou usar cartão Elo Nanquim ou Elo Diners para ganhar milhas? Seja sincero comigo. Você acha verdade que eu vou usar o chip de viagem da Elo Internacional? Então tem coisas que vocês vão ouvir aí é puramente para poder vocês cair nessa cilada de que o cartão ali é bom e tal tal. Não tem nada de bom. Bom é aquilo que te traz para você benefícios. E você não precisa ter 5, 6 cartões para isso. Se tiver é um cartão que atenda aquilo que você precisa, já está ótimo. Por isso eu sempre falo para vocês que se você tiver um cartão tudo azul, Infinity, um cartão que pontua bem, é, cara, 2, 3 cartões é excelente para a sua carteira. Você não precisa encher a carteira de cartões de débito, e Nômade, é, Ducks, a Eterno, The Ron, America Express. Cara, se você aproveitar, vou, dizer, vou ser bem claro com vocês, se você fizer tudo isso que acontece aí, a sua carteira ela vai estar inchada pior que a minha mesa de cartões. Porque hoje nós temos, pessoal, o cartão do RAP Metal que tá lançando agora, nós temos o black do Pão de Açúcar, nós temos o lançamento de três novas contas digitais com o cartão black que vai nascer agora nós temos centurion do bradesco nascendo agora nós temos uma flexibilização dos cartões do bradesco agora para carteira ou seja muitas coisas vocês vão ver que vai acontecer e sempre vai acontecer de ter o melhor o melhor o melhor só que para você ter um cartão bom que atenda aquilo que você precisa você não precisa estar atirando para todos os lados. Isso é loucura. Então, eu fico vendo essas coisas acontecerem e aquelas pessoas caindo nessas ondas aí. Gente, cartão de débito, ele pontua milhas. Pontua, se você não tem cartão de crédito, não tem o que fazer? Você vai usar o cartão de débito para poder ganhar alguma algum benefício, tá certo? Não está errado você vai lá no shopping por exemplo da Melios na hora de comprar o com cartão de débito você faz o pagamento para ganhar cashback você vai lá no shopping da Latam da Azul da Smiles do Banco Inter paga no débito no Pix e ganha cashback né? você tem lá o a promoção Compre um leva outro no débito da Mastercard no pré-pago da Mastercard você compra um produto e ganha outro de graça